Este vídeo trata do tema das especificações algébricas para tipos de dados abstratos. Em particular, introduzimos aqui o conceito de assinaturas indexadas. Quando definimos uma função, precisamos sempre saber exatamente que tipo de objetos ela receberá como input e que tipo de objetos ela deve devolver como output. Para descrever tal coisa, frequentemente em linguagens de programação, há protótipos ou assinaturas. O protótipo de uma dada função, digamos, a função pós-fixo, informa o que esperamos receber, digamos, um inteiro A e uma lista de inteiros B, e também que tipo de objeto esperamos encontrar na saída, digamos, uma outra lista de inteiros. Talvez esta seja a função que recebe o inteiro A e uma lista de inteiros B e devolve a lista B, a crescida do inteiro A, no fim. Com um protótipo, também podemos descrever uma função que, por exemplo, recebe nenhum objeto de entrada, mas... Devolve, digamos, um inteiro. Este tipo de descrição bate com a função main da linguagem C, por exemplo. Uma função que normalmente é identificada como recebendo void como input. O que é só uma outra forma de dizer que se trata de uma função zero área. Uma função que não recebe input. Sob esse ponto de vista, uma assinatura é exatamente a descrição de uma coleção de protótipos. Dado um conjunto de gêneros, podemos, com eles, construir palavras. Uma assinatura, portanto, é um conjunto S estrela cartesiano S indexado de conjuntos usuais que dizemos conter símbolos de função e tais símbolos dizemos ser descritos por w e s. A maneira como fazemos isso é dizendo que a função tem tipo w setinha s, onde w é a aridade dessa função. Caso a aridade seja a string vazia, dizemos que o símbolo de função em questão. É um símbolo de constante. Por exemplo, na função pós-fixo, aqui ilustrada, temos como aridade a palavra int, int list, e temos como seu tipo esta palavra setinha int list, que é o gênero da saída não precisamos conhecer a implementação de uma função e nem sequer a sua descrição em alto nível para saber qual é a sua assinatura. No caso de símbolos de constante, temos como aridade a palavra vazia e como tipo esta palavra, lambda setinha, int, que é o gênero da saída. Quando falamos de símbolo de constante, é usual omitir a sua aridade. Ou seja, ao invés de dizer que se trata de um objeto em σλs, dizer mais simplesmente que se trata de um objeto em sigma s. O único conceito talvez surpreendente aqui é o conceito de aridade. Normalmente usado em matemática para indicar o número de argumentos de entrada de uma dada função. No caso da função pós-fixo, esse número seria 2. No caso da função main, esse número seria 0. Observe, contudo, que o número de argumentos de entrada aqui é muito pouco informativo. O mais importante é realmente sabermos quais são os gêneros esperados para esses argumentos de entrada. E é isso que conseguimos com a presente definição de aridade. Podemos pensar em vários exemplos bastante naturais de assinaturas. Um exemplo seria, digamos, das expressões numéricas da aritmética. Na aritmética, há apenas um gênero de objetos, que eu posso chamar aqui de NAT o nome da gaveta onde eu posso colocar os números naturais. Como símbolos de constante, lambda nat, ou simplesmente nat, temos o nome do número zero. Para diferenciar do número zero, eu vou colocar aqui uma barrinha embaixo. Temos aqui um algarismo, um numeral. Não temos um número. Outro símbolo de função usual na aritmética é a função sucessor, que recebe um NAT e devolve um NAT. Ou seja, que é descrita como tendo tipo NAT, flechinha NAT. Outros símbolos de função, por exemplo, binários, recebem dois NATs e devolvem um NAT. Na aritmética, temos algumas funções com este tipo, que são muito bem conhecidas, como, por exemplo as funções de adição e de multiplicação, cujos nomes eu coloco aqui. Finalmente, se eu quiser dizer que não há mais nenhum símbolo na minha assinatura, eu posso dizer algo como sigma lambda s é vazio para todos os demais tipos. W flechinha S. Um outro exemplo que podemos considerar aqui é da teoria dos grafos. Quando falamos de um grafo dirigido, é natural considerar dois gêneros de objetos, a saber, os seus nós e as suas arestas. Também é muito natural considerar na assinatura dois símbolos de função, com o objetivo de receber arestas e devolver nós, o nó origem e o nó destino de uma dada aresta. Um terceiro exemplo matemático, que eu vou deixar aqui para ser desenvolvido em detalhe por vocês, é, em álgebra linear, o exemplo de espaços vetoriais. Há, obviamente, dois gêneros quando falamos de espaços vetoriais. Vetores e escalares. Algumas operações fazem sentido apenas sobre escalares, outras operações fazem sentido sobre vetores. Eu vou deixar você pensar quais operações seriam essas e ainda mostrar quais operações misturam escalares e vetores. Um último exemplo que eu vou apenas mencionar sem nenhum detalhe é o exemplo das listas. Dependendo de como elas são definidas, precisamos ser muito claros com relação a quais são os gêneros envolvidos e quais são as operações que podemos realizar. A assinatura tem por objetivo descrever de exatamente que símbolos de função são necessários na descrição da teoria das listas. E o mesmo valia para a teoria dos espaços vetoriais, para a teoria dos grafos ou para a teoria da aritmética